Olá, boa noite a todos, a todas e todes que estão aqui acompanhando esse webinar hoje da Escola de Dados. A gente vai fazer um papo aqui hoje à noite sobre secan E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Jamile Santana, coordenadora da Escola de Dados. É, vim receber vocês, dar as boas-vindas. É, temos aqui a, a Fernanda, que é a diretora da Open Openology Brasil. A Ana Cecília, que é da nossa rede de embaixadoras e também... É, foi é, nossa instrutora nesse curso de SECAM, que a gente conduziu na Escola de Dados, e o Guilherme, que veio contar a experiência dele com o uso do SECAM. Eles vão falar um pouquinho mais sobre o, o currículo deles daqui a pouquinho, mas é, já queria de antemão falar boa noite e agradecer a presença deles aqui hoje. Muito bom estar nesse espaço com vocês falando sobre SECAM, que hoje é a maior tecnologia aí de código aberto para a gente catalogar e fazer esse depósito, esse depo é, é, disponibilizar esses dados, né, principalmente de órgãos públicos. Então, vai ser muito bom essa troca de experiência. Contigo, Fernanda, boa noite. Boa noite, Jamília, obrigada. Obrigada e bem-vindos e bem-vindas a este webinar. Bem, é, esse é um momento muito especial para nós também, porque nós estamos encerrando... Encerramos há pouco a primeira turma de Secan aqui na, no Brasil, né, realizada pela Open de Brasil. Esse é um tema que a gente vai explorar mais, vai falar durante essa, essa sessão, mas que a gente sentia muita falta né, de Open de Brasil, de o um capítulo brasileiro assumir um pouco mais à frente desse assunto, né, gerar uma demanda e ajudar a comunidade de software livre, a comunidade interessada em dados abertos a implementar essas soluções, é, porque é um software desenvolvido pela Open Knowledge Foundation, né? já muito consolidado difundido pelo mundo, e aqui no Brasil a gente ainda né, tinha do muita documentação em inglês, e muita dificuldade de absorver essa demanda, é, acabava às vezes até indicando pessoas de fora né, para apoiar, então, esse primeiro curso foi um marco de, de trazer o assunto aqui para a comunidade brasileira, em língua portuguesa, né, de qualidade, com pessoas, instrutoras incríveis, né, uma delas está aqui, a Ana Cecília, e, e a partir desse momento a gente imagina que a demanda só vai crescer, né, além das pessoas, dos gestores que fizeram parte dessa primeira turma, de vários, várias instituições públicas de governo diferentes, a gente tem também já recebido demanda de novos órgãos públicos para apoiar a implementação, então a gente acredita que a partir de agora também esse assunto só vai crescer, e bom, eu vou passar aqui a palavra primeiro para a Ana Cecília, que é a instrutora do curso, mas vou apresen apresentar também, aproveitar... É, para dar boas-vindas para o Guilherme, que foi um responsável pela implementação de um portal muito bacana, um exemplo de uso muito interessante sobre dados urbanos na Universidade Federal Fluminense, e a UFF, né? E aí ele vai contar para a gente também um pouco mais sobre esse processo, mas antes dele poder apresentar essa experiência, vou falar, vou pedir para a Ana Cecília se apresentar, Ana Cecília, que além de instrutora do curso também é da comunidade aí de dados abertos e embaixadora de inovação cívica da Open Ola de Brasil. Então, boa noite, Ana, e seja muito bem-vinda. Boa noite, Fernanda, e todo mundo que está assistindo a gente. Bem, é, eu comecei é, eu também sou é, gestora do Portal das Abertas, lá da UFPE, e esse foi o primeiro contato que eu tive com o CK, né? na escolha do, do software para implantação do portal. Então, o curso é que tive eu e Edgar Zanella como instrutor nessa primeira turma, é, a gente construiu o currículo pensando na implantação de um portal de dados abertos em popularizar essa ferramenta que é tão de código aberto que é tão robusta e então é a gente trazer isso a gente recebe muitas dúvidas a gente na, que está pela comunidade a gente percebe muitas dúvidas tanto de uso quanto da instalação né, da ferramenta em si então, pensamos um currículo para ajudar essas pessoas de órgãos públicos, principalmente, a implantar. Então, como construir um portal de dados abertos? E no currículo, a gente passa por a instalação em si do, da ferramenta, do Secam, é, via Docker, é, instalação de alguns plugins, os mais populares, e alguns bem é, básicos que a gente achou interessante. E passa também por como usar e um pouco sobre esta governança, essa conversa com todas as entidades dentro da instituição para implantar um uhum. serviço de abertura de dados, porque o CECAM, ele é uma ferramenta maravilhosa para isso, mas existe uma conversa anterior, né, que a gente precisa fazer dentro da instituição. E aí, quando a gente fala sobre a interface, a usabilidade da interface, a gente é, faz esse link com a, a governança dentro da própria instituição e desse, desse processo que está de implantação do serviço, de um novo serviço dentro da instituição. E também a gente termina com a apresentação de uma ferramenta nova, que é o Frictionless Data, que ajuda a gente na automação de alguns processos. Então, é também uma ferramenta de código aperto e, e é de pensada para a criação de uma infraestrutura de dados. Então, para gerenciar, integrar e é, construir fluxo de dados. Então, o curso, ele vai desde o comecinho, assim, de como instalar o Secam, é, instalar algumas, alguns plugins, passa pelo uso da interface e, e aí acaba com a apresentação de uma nova ferramenta que, junto com o Secam, contribui com a, a instalação, o instanciamento dessa, da ferramenta e do serviço novo dentro da instituição. E aí o público-alvo é, foi pensado tanto para aquelas pessoas que estão na gestão, que estão é, iniciando, que querem trazer para a instituição o serviço, é, quanto para aquelas que vão trabalhar diretamente na instalação e manutenção da ferramenta da instância do Secam dentro da instituição. Esse foi mais ou menos como o curso, o currículo está é, desenhado nessa primeira turma. Legal, Ceci, depois vou te perguntar mais sobre as principais barreiras, dificuldades que você percebeu ali no, durante o curso, que as pessoas estão enfrentando nas instituições públicas, é, sobre infraestrutura também do, do, é, necessária para fazer essas instâncias, né? Mas deixa eu passar antes para o Guilherme, para ele contar um pouco também sobre a experiência dele. Guilherme, muito bem-vindo, obrigada por, por compartilhar com a gente a sua experiência com o SECAM. Okay. obrigado eu pelo convite. É, boa noite para todo mundo, Ana, Jamília, Ninceli, é, Fernanda. É, então, hoje eu estou aqui como, como para dar esse relato do nosso portal de dados urbanos na, na UF, é, eu sou o Guilherme que Eu tenho uma empresa de consultoria em geotecnologia, então é um mundo, por vezes, bem, bem próprio, assim, bem limitado, do, só quem trabalha com dados espaciais, dados gel e tal. E, por vezes, ele é mais aberto, que nem foi, nesse caso, com, com o SECAM na, na pós, em arquitetura e urbanismo da UF. É, e aí, enfim, eu posso trazer, eu pretendo trazer o. o o real, assim, de quando vai realmente implementar, quais são as, as barreiras, sobretudo humanas, né, de, de conseguir fazer com que funcione. Mas prazerzão estar com vocês hoje. Legal, você pode contar um pouco como que, que que o portal traz de objeto, descrever um pouco como ele está hoje? Uhum. Bem, esse portal, ele foi. A, a ideia para ele, ela representar o 2021 na metade do ano mais ou menos é, esse curso de mestrado e doutorado a pós graduação em arquitetura e urbanismo da UF. É, eles eles vêm tendo ao longo dos, dos últimos anos uma uma virada assim para trabalhar mais com dados né a arquitetura e urbanismo é um campo que se divide muito entre vida belas artes e e, e vir de matemática e, e exatas então tem uma dificuldade, às vezes, em, entrar, em se assumir como uma, uma ciência em que pode usar é, ferramentas das exatas, mas eles estão fazendo esse movimento já tem uns anos, e uma coisa que acontece muito é a necessidade de, de fazer uso de dados repetidamente. Né? Então, tem dados na pesquisa urbana que são os, os, os mesmos muitas vezes. Né? Então, o censo do IBGE é algo que quase todo mundo vai acabar usando uma vez ou outra, e, enfim, e, e, e outros desse tipo, e a, o, o, a coisa mais importante sobre eles é que eles são espaciais. Né? A maior parte deles vão ser dados que tem que ser possíveis de visualizar em, em mapa, e isso vai mudar o tipo do dado e o tamanho. Né? Muitas vezes a gente sai, do, a gente sai do, do, do, da quadra do CSVs e começa a entrar em coisas que, que são mais complicadas de fazer, de fazer a gestão. Então foi isso que, que me colocaram em, em 2021. É, a gente conversou muito sobre como é que né, o que, que teria disponível é, do, da universidade para fazer acontecer e tal. E se tem muito a, a expectativa de certas ferramentas que são muito usadas hoje em, em qualquer portal de dados espaciais hoje. Né? A gente tem um gigante de mercado que é o ArcGIS, uma ferramenta super conhecida e tal, que no Brasil o, o preço que isso chega é quase quase criminoso, mas que se usa muito em poder público e, e outras também que são bem conhecidas, que também são open source, que é, que no caso seria o GeoNode, o GeoServer são bem bem conhecidas, mas elas essas ferramentas todas têm uma limitação de, de que elas elas ocupam grande espaço de armazenamento nas máquinas que elas rodam né então o servidor que para rodar esses sistemas ele não ele não pode ser o mínimo assim ele, ele porque basicamente a arquitetura para servir dados espaciais ela, ela replica muitas vezes a informação ela começa com um banco de dados SQL simples mas ela replica aquilo como gel serviço né então a gente usa qualquer mapa Online hoje, que a gente dá o zoom e a coisa renderiza, né? Naquele tempo, ele tem todos aqueles pixelzinhos nos diversos níveis, guardado como um serviço de, de gel server. Então, isso deixa mais, mais pesado ainda, e depois ainda tem a, toda a interface do portal, que ainda é uma terceira coisa que pode conter dados também é, dentro dele. Então, foi daí que surgiu a. a a ideia de talvez dar um passo para trás, e olhar para o Secan de novo, porque o Secan, ele ficou, ele ficou tipo, ah, é o, é o o basicão, né? Vamos vamos fazer uma coisa diferente, tá mano, mas o Secan tem essa grande vantagem de, de ser um portal de antes de tudo um portal de metadados, A né? gente ele pode ser, e nesse caso ele foi expandido para ser um portal de dados, né? Então, a ativação da, das extensões que que tornam possível armazenar o dado direto do usuário para o servidor e não só apontando para outro lugar é, e isso fez toda a diferença né porque o, o, o servidor que a universidade conseguiu disponibilizar para o projeto era o menor possível uma máquina Ubuntu, e, e esse foi o primeiro primeira barreira assim, né então para gente quem te venceu justamente escolhendo ir com ir com o secan e aí, enfim, ele teve mais, é, mais vantagens ao longo do tempo usando o Secan, que foi poder customizar ele de, da nossa forma, como a gente quis é, que aquilo fosse, e isso foi, isso foi muito bom para o projeto. Então, foi mais ou menos assim que começou a, a história toda. Vamos compartilhar a tela aqui, Guilherme, para você dar uma, uma geral também, e o pessoal enxergar um pouco como que é a interface... Vamos lá. Espera aí. Eu posso ver daqui também, Fernanda, se for, se for mais é. fácil. Porque eu tenho, eu tenho um PowerPoint pronto aqui. Ah, você quer compartilhar? Pode ser, pode ser. Daí eu já, eu já tenho tudo, tudo completo. Também. É, eu... Manda ver aí. Ah, então, isso aqui é o tipo de dado. Que isso Essa apresentação foi a que eu fiz para o pessoal da, da SECAM Foundation, né, que foi faz um mês e pouco, então ela está toda em inglês por isso, mas é, enfim, foi feito para a UF, ela tem esse movimento para trabalhar mais com dados, esses são os tipos de dados que o pessoal se interessa em trabalhar, então são dados que ou são vetores no espaço ou são pixels no espaço, então então esses são esses tipos de arquivo, aqui as ferramentas que eu falei, que são as mais comuns de serem usados mas que as que requerem bastante mais é, armazenamento e essa aqui é a cara do, do, do portal de dados urbanos no, no final do processo então ela ficou bastante diferente assim do, da cara que o Secam tem na instalação inicial que é assim é, testemunha de o quanto é possível mexer bastante né com com facilidade na interface e, e aí, então, para que o SECAM conseguisse chegar no, no nível que se, que se esperava do ponto de vista de trabalhar com dados espaciais, que seria o nível que se teria com aquelas ferramentas que já são dedicadas a esse campo de, de, de pesquisa, então a gente tem essas extensões que são, é, sem as quais não teria como, que é a GeoView, que permite que se visualize um, uma camada que é subida ali, um dado que é, que é subido, a gente possa ver ele no mapa automaticamente, e o, o Spatial, que permite a gente a, adicionar um campo é, espacial para todos os dados que são subidos. Então, cada, se eu subir um dado que, que, que trata do Brasil, ele vai ter esse entendimento espacial de que aquilo está naquele espaço que a gente considera como Brasil e assim por diante. E depois Quer dizer, uma... é, tem essa essa flexibilidade de adicionar plugins e extensões de acordo com a necessidade, né? Então, no Exatamente. caso de vocês, era muito importante ter informação georreferenciada e poder permitir é, aos usuários que visualizem esses dados em vez de baixar e produzir isso em outro Sim. software, né? Isso, é, é isso é muito importante para conseguir se ver, porque muitas vezes o dado é, é colocado lá e aí a pessoa está pensando, ah, que bom, isso aqui cobre o Brasil inteiro. E aí ela pode pensar, ah, isso cobre todos os municípios do Brasil. Mas daí quando você baixa, você vê, não, isso aqui é, um, é, um, uma, é uma linha só que tá do Brasil inteiro, né? Então, não são dados por município. Então, se eu consigo ver rapidamente o mapa, eu já entendi isso muito rapidamente de o que, que aquilo lá está falando de verdade. Então, é, com esses, essas extensões, a gente, a gente pode agregar, então, o, o filtro por localização na pesquisa, né? Então, quando eu pesquiso pelos dados... É, ou qualquer por, pelo nome e tal eu consigo ter também esse mapa que eu posso filtrar então eu desenho um retângulo nesse mapa e ele filtra as coisas que estão naquele local então isso quer dizer que para cada camada que eu subir aqui eu tenho que informar é, ao que, que ela diz respeito né então se, se é niterói então ela tem que poder dizer isso e isso aqui é uma é um, um tipo de de é, de ferramenta que é bastante comum nessas outras, mais dedicadas, mas que tem a sua limitação também, que é o fato de que, digamos, que eu queira eu quero verificar coisas que estão em Niterói, que é onde está a UF. Eu desenho um retângulo sobre a cidade de Niterói. É, ele vai me filtrar as coisas que estão em Niterói, mas também as coisas que est que estão no Brasil como um todo, né? porque Niterói está dentro do Brasil, então não é sempre um filtro é super útil quando eu tenho coisas que se sobrepõem. E aqui eu tenho vários níveis né de dados: eu tenho dados por estado, dado por município, dado por, por país e até é, acima. É, então, por isso que a gente trabalhou com uma extensão de mudança do esquema de, dos dados, que é então a gente, a gente agregou novas categorias de para os metadados que são subidos para que se entendesse qual é esse nível a qual o dado, dado de respeito, qual é a escala e, e de qual lugar que está se falando. Então é possível filtrar pelo nome e não só pelo, pelo local em coordenadas geográficas. É, bom, isso aqui é o, o, o que foi um, um grande ganho, a possibilidade de simplesmente subir uma, um link. De, tem, a gente tem muitos, muitos portais hoje... É, com dados geoespaciais no Brasil, então, portais do IBGE, portais do, de, de, de outros ministérios do governo e tal, e, e tem muito dado lá, tanto em formato é, é, cru, né? então tabelas, e também tem geosserviços, e a diferença do geoserviço é que ele já está lá processado com essas, esses diversos níveis de, de zoom, e também já tem essa simbologia aplicada no mapa, então quando eu puxo esse serviço ele já vem é, como aqui nesse caso, com essa, essa informação de que renderize esses, esses pontos desse tipo como um retângulo verde e esses de outro, do outro tipo como pontos amarelos, e isso muitas vezes ajuda já a entender do que, que se trata é, aquele dado, é, e, não, e não só, né? então eu posso também subir um dado é, é, sem que ele seja um, um serviço, então realmente um arquivo que foi subido, se ele conter, se ele conter é, informação geoespacial geo ele também é capaz de já renderizar ali é, na mesma hora e de novo a grande vantagem é que o dado não está no, nas bases de dados dessa instância do Secam eles são estão sendo apontados é, por um link e renderizados é, em quase em quase tempo real né só o tempo de carregar o, o request é, e aí, então, para que as coisas possam ser encontradas via mapa, eu tenho que ter esse campo da extensão geoespacial, né isso faz a diferença, e é um, um conjuntinho de coordenadas que coloca ela no mapa, isso está ativando o, a extensão do PostGIS na, na base PostgreSQL que, que alimenta o Secam. então, o tipo, né, geoespacial, que nem eu tenho o tipo, o tipo texto, o tipo real, o tipo integral. A partir daí eu passo a ter o tipo é, geoespacial que vai entender então essas coordenadas como como um tipo específico. E, e aí finalmente eu, eu aqui está mostrando como como que acontece esse filtro é, pelo retângulo no mapa. É, e aqui mostrando então que a gente colocou essas outras variáveis isso faz bastante diferença para quem está fazendo pesquisa com dados urbanos que é a gente escolhe a escala então esse dado é Brasil país é Brasil estados é Brasil municípios ou não essa aqui é só um estado qual estado essa aqui é só um município qual município Olha. e aí, com isso eu consigo filtrar aqui pelas pelas tags então isso eu já posso dizer não é, é eu, vou, eu quero achar um município e esse município é Rio de Janeiro RJ, e assim por diante. Então, isso se tornou, é uma, é uma solução menos é, inovadora do que usar o mapa e tal, mas ele é mais eficaz em, uhum. em conseguir achar o mapa para cada município. Uhum. E aí, Com certeza. De... E pelo que eu entendi aí, Guilherme, vocês é, criaram categorias geográficas de nível que fazem sentido né, para quem está fazendo um estudo desse tipo, que quer saber a granularidade, né, até onde chega. É, ou seja, vocês criaram um esquema que é, o Seca interpreta para o caso de vocês. Né? Isso é uma outra vantagem, que assim não é engessado, uhum. você consegue adaptar a sua realidade. Exatamente. E é uma coisa que, que só é possível dessas ferramentas que... Que, que eu falei antes e que são mais comuns no campo do, do geoespacial, só, só o Secam conseguiu oferecer esse tipo de customização com essa facilidade, né? que foi simplesmente criar, escrever a nossa extensão para esse portal, e, e pronto, né? usamos ali o, o plugin do scheming para trocar o, o esquema, e depois, uma vez que esses campos existiam, a gente conseguiu alterar bem facilmente o, o, o, o template do Jinja que vai gerar os HTMLs, né, da do, da interface para que para cada dado que eu tenho aqui, eu tenho eu tenho o nome do, do conto de dado e eu tenho logo embaixo o estado e o município ao qual ele se refere e se não é o caso ele fala que é Brasil inteiro, que que é o que nível é aquele do qual ele trata. E isso é um, uma vantagem muito grande para para pesquisar rapidamente o que está que tá se procurando ali. É... Muito legal, Pronto. além das categorias que já tem agrupando temáticas, né? que esses grupos também já é uma funcionalidade que o SECAN traz por padrão. Uhum. Exatamente, esses são os grupos e aí a, gente, a gente definiu quais seriam os, os grupos que a gente ia a colocar, né? cada um desses dados dentro. E, e aí decidimos trazer eles para a página inicial como, como ícones, né? E, e não da maneira é, é, original que vem na, na homepage. É, Muito legal. É isso. E, e geralmente, né, aquela a parte interna que você mostrou, que tem uh, a, os resultados ali da base de dados, com as tagzinhas, né? Geralmente é a é a interface clássica, né, padrão do SECAM, e vocês mudaram bastante a interface, né, você estava dizendo que, que foi possível alterar e que não foi tão complexo. Eu costumo ouvir bastante de pessoas que querem implementar o SECAM, ou que estão buscando comparar soluções, que é, esse seria um impedimento, né, que ela... Que é, é possível customizar, mas tem uma certa dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e a Ana Cecília também, depois passando para a Ceci já falar sobre as dificuldades que, que ela ouviu dos, dos participantes do curso. É, eu, eu encontrei boa documentação para ajudar a, a fazer essa customização, eu sou talvez suspeito para falar porque eu já já conhecia a Jinja, eu gosto muito do Flask, eu já usava antes, então eu tinha algum entendimento já de como de como funcionaria. É, eu eu acho que eu, o que eu gosto muito é da, é da liberdade total de, de poder fazer o que se quiser. Então talvez tenha de fato uma uma curva de aprendizado inicial ali que é mais difícil do que do que em outras ferramentas, talvez mas uma vez que se entende aquela lógica, né, que a, a lógica é basic, basicamente vai se criar uma, uma uma extensão, essa extensão vai vai conter ali seus arquivos dentro dela, e ela está simplesmente é, substituindo o template, ou adicionando aos templates é, do Jinja, que vão gerar HTML, para colocar esses esses pontos. Essa essa customização diria que é uma das coisas mais fáceis que a gente encontrou é, de fazer. É, do ponto de vista de, de, de tecnologia, mesmo a gente teve mais dificuldade em fazer, é, em compatibilizar algumas dessas extensões. Elas nem sempre estão prontas umas para as outras. Então teve, teve alguma dificuldade nesse sentido, mas não em criar as customizações. Uhum. Bom, acho que a gente pode parar de compartilhar a tela. Vou passar para a Ceci comentar um pouco, então, sobre quais foram as principais dificuldades, barreiras que o pessoal relatou durante o curso, ou, que, ou frustrações, ou dúvidas que expuseram. É, é, o legal do Secam é essa flexibilidade. Apesar de ser uma ferramenta robusta, ela é super flexível e se adapta a, a diversas realidades. A gente tinha uma, essa primeira turma, eram é, a maior parte de pessoas de órgãos públicos, mas com diferentes temáticas. Né? Então, é, essa flexibilidade de, de adaptar, o trazer o plugin que melhor atenda o tipo de dado é, do, seu, do seu órgão, que vai ser disponibilidade pelo seu órgão, é uma grande facilidade mesmo. Na, na parte de template, assim, a documentação, como o Guilherme estava falando, é, ela é, é bem extensa. Então, é para desenvolver o plugin para tema. Então, o, as pessoas, eu acho que a maior dificuldade é se apropriar mesmo do, da ferramenta que está sendo usada para desenvolver aquele o, o, o tema do Secam, que ele é, vem com Jinja, que é um framework de é, Python né que não é que é usado de uma forma bem específica e a, as principais dificuldades da, da turma foi relacionado a a gente teve muitas pessoas que não não estavam na ponta como é para instalar elas estavam tentando entender como, é, como aquela ferramenta poderia ajudá-las a implantar o serviço de abertura de dados na instituição. Então, é, a, tivemos a preocupação de mostrar como essa, essa ferramenta, é, dar subsídios para que ela possa dialogar com a área técnica NTI para a implantação daquela ferramenta. Então, surgiram algumas dúvidas relacionadas à backup, como, como a gente estabelece um fluxo de backup é, com essa ferramenta, né? como a gente pode é, também escolher os plugins a serem usados, porque como é uma, uma ferramenta bem de código aberto e tem uma comunidade muito ativa, a gente tem bastante coisa já desenvolvida. Então, temos diversas extensões. Como escolher a, a que vai se adaptar melhor à minha realidade, ao tipo de dado que é, eu estou trabalhando na instituição? Então, essas dúvidas no sentido, é, muito mais no sentido de preciso começar, e agora qual é o pacote inicial que eu preciso ter para deslanchar, para botar esse serviço em, em produção, assim, para lançar esse serviço, né? Porque é, foi uma é, a turma muito heterogênea, então é, a gente teve tanto pessoas que faziam a instalação mas que vieram querendo saber como instalar, como fazer esse instanciamento, quais eram os plugins. Tanto com é, a gente teve outra parte é, que tinha precisava muito saber como dialogar com a equipe de TI é, para instalar esse, esse sistema. E tanto é que o curso ele é, tem o secam, mas a gente também disponibiliza o publicadores de dados, né, para exatamente dar esse subsídio para essas pessoas que estão iniciando na área de publicação de dados precisa é, criar esse serviço dentro da sua instituição e e aí como como fazer ter mais mais ferramentas, né, mais assim, mais repertório. Então as as dificuldades era era nesse nesse sentido assim Preciso começar, qual é o pacote inicial? Uhum. É muito bacana você falar isso, Ceci, porque o publicadores de dados, de fato, ele é um guarda-chuva, né? A gente começou criando como uma visão geral sobre todo o processo que começa desde sensibilizar e compreender os... sensibilizar os atores diferentes envolvidos e compreender os conceitos envolvidos na publicação de dados até é, a publicação em si, né? a abertura em si, o engajamento do ecossistema, porque não basta abrir, tem que envolver, é, passando pelo planejamento, a proteção de dados, então publicadores é realmente uma visão geral. E aí a gente começou a fazer módulos especializados para aprofundar esses temas. E esse do Secan está dentro desse guarda-chuva aprofundando no tema das ferramentas para publicação, né, então também recomendo quem está assistindo e ainda não conhece, é, o curso tem uma versão assíncrona que está disponível, né, e ele tem também um livro gratuito que está na nossa página, para quem quiser ter essa visão geral, e o tema da governança de dados, de fato, é o tema que costuma ser o, o, o principal aí fator de, de complicação, mas também que vai viabilizar a, a divulgação, a implementação de um portal desses, né. É, bom, e aí é, são vários temas aqui que eu acho que a gente pode tratar, né, sobre, sobre essa parte da governança, mas eu queria ouvir um pouco mais do Guilherme, é, porque eu olhando, né, navegando pelo portal de dados, o que eu acho mais interessante, né, os dados urbanos é que teve ali um processo como de curadoria, né, de pegar os dados que estão em diferentes órgãos públicos, diferentes fontes, trazer para cá, trazer para um contexto, provavelmente tem um fluxo de tratamento desses dados aí, né? É, e como que se estabeleceu essa essa parte, né, de planejamento e de decisão do que que vai para o portal, do que que não vai e de como que esse conteúdo tem que ser tratado para ir para o portal? Certo, é muito muito boa pergunta. Isso foi uma coisa que veio já do nas primeiras conversas que a gente teve com os professores do do PPGAL, que é o programa de planejação é, sobre um certo medo de que a coisa não vingasse né? de que assim de que ah, o portal está de pé e aí ninguém botou os dados então é, a gente a gente discutiu bastante sobre o que, que deveria ser o, o o pacote inicial assim já de deveria nascer com algumas coisas já pré é, estabelecidas que são as que são as, as coisas que, que são necessárias quase certamente. E eu, eu, como eu sou arquiteto de formação, eu tenho algum entendimento do que que eles estariam precisando. Então, a gente fez uma lista de mais ou menos uns 100, é, 100 dados que seriam necessários, e aí dividimos nas, nas áreas. É, o, o que foi muito bom é que tratamento foi muito pouco que precisou, porque a gente tem muito. Como a gente tem esse. esse ambiente de muitos portais, Brasil afora, para cada um para uma coisa, foi até fácil é, fazer a, a, só o apontamento para esses itens, nesses portais. É, muitos deles têm metadados bem, é, bem documentados, alguns nem tantos, então é, talvez esse foi o maior, é, o maior entrave aí, que é descobrir o metadado de alguma coisa que não tem metadado. E, e aí conseguir subir isso no padrão é, que, que se precisa. É, e aí com isso ele já nasceu com, com essas, essas coisas já, já nele. E aí a gente teve esse problema depois também sobre é, os publicadores. Né? Então a gente tem algum, alguns alunos e professores bastante já ativos e com bastante facilidade em fazer uso. E outros que estão começando. A fazer uso de dados, né? sempre sempre fizeram coisas mais do ponto de vista do quali e não não, não não tem muita vivência. Assim. Então a gente precisou é, fazer também oficinas de para publicadores. Então como que eles é, como que eles fazem login, como que eles sobem, o que que eles têm que colocar invariavelmente é, porque senão a pesquisa fica muito difícil sem as tags é, certas. Isso foi para a página inicial como uma sessão gravada. Para, para os alunos, e aí em seguida é, deu certo, né? vários deles começaram a subir é, os seus arquivos, a gente começou a ter arquivos que são frutos de pesquisa do programa, e arquivos que são é, de, de outros é, publicadores, né? outros portais, mas que são úteis para muitos deles. E aí, para fazer um gancho com o que a gente estava falando da governança, é, a gente se deu conta de que de que tinha um, um, uma decisão a se, a se fazer ali sobre quem pode publicar, né? Porque ou o portal ele fica inteiramente aberto, e aí eu, isso é um, é, fica um pouco exposto a, a qualquer um botar qualquer coisa, e, se, e, e tem esse esse problema do limite de armazenamento. Então a gente criou na página inicial, até não mostrei, mas na página inicial ali tem um, um, um descritivo de de quem pode publicar, eles decidiram que só os alunos e professores né, do, do, do curso podem fazer isso, e aí criamos um formulário que, que explica né, a quem eu sou, o que eu quero publicar, e aí envia um e-mail para a gestão do portal para ter o, o usuário associado com o privilégio de publicação. Então, foi, eles decidiram ir por esse caminho para... Para que não se tornasse uma ferramenta em que. muito caótica, assim, em que, em que mu muita coisa é, é colocada sem, sem que se tenha muita confiança naquilo. Ah, isso é interessante, porque isso já via acontecer também em alguns modelos diferentes, né, em órgãos públicos. Se você imaginar uma prefeitura, por exemplo, cada secretaria, ou no caso do governo federal, cada ministério, pode ter uma certa autonomia para fazer suas publicações, né? E, e designar ali os seus, os seus principais publicadores e as suas permissões no âmbito daquela organização, né? No caso de vocês, é, acho interessante que extrapola um pouco para a comunidade acadêmica, né? A ideia de que os próprios usuários dos dados é, também podem vir a ser publicadores, né, eu acho que isso é interessante no caso da academia, porque incentiva compartilhamento de dados de pesquisa também, né, dados originais ou secundários que possam ter sido gerados por pesquisa, mas no caso de vocês não é tanto a figura de uma federação de órgãos, de organizações, e mais a ideia de usuários com permissões diferentes, né. Exatamente, e eles, eles têm muita dificuldade em ter controle de todos os usuários, né, porque entram alunos a cada ano, saem alunos a cada ano, então eles não tem como designar, ah, essa pessoa vai, vai sempre ter o poder de subir dados, não, porque ano que vem ela já está fora e já entrou outra pessoa, então é um grupo restrito sobre o qual se tem pouca pouco controle da, da rotatividade muito alta, então por isso... O, o formulário para que a pessoa possa tomar essa iniciativa e dizer, não, eu gostaria de, de colocar a minha pesquisa aqui também, e esse meu nome, etc. Então, foi por esse caminho. Muito interessante. E, e vocês viram nas experiências de vocês é, com o Secan não necessariamente com essas que vocês implementaram, é, formas de interoperabilidade entre diferentes portais, né? O Guilherme já falou um pouco sobre como eles trazem bases de dados de outros órgãos só a partir da URL, né? É, sem armazenar esses dados. Isso já é uma forma de interoperabilidade. Mas vocês chegaram a conhecer outras facetas disso? Eu é, acho que para mim está Para Os dois. Os dois. Tá. É, a gente tem é, alguns portais de dados abertos que são catálogos, que funcionam um pouco como catálogos, né? que interoperam com outros, é, não exatamente como é, Guilherme mostrou, mas, por exemplo, o Portal Brasileiro de Dados Abertos, ele é um catálogo das entidades federais que têm os seus portais de dados abertos então lá vai encontrar tanto é, dados dos portais dos ministérios quanto das universidades federais, então funciona como um grande catálogo. Essa é a mais a forma mais é, corriqueira aqui pelo Brasil de é, de interoperar interoperabilizar os é, entre se né? Os dados entre secantes. É. Você tem tenho... outra experiência, Guilherme, para trazer para a gente? É, a minha experiência é quando puxava um dado de algum outro portal secan, era o padrão ouro, porque ele entende muito facilmente o que está vindo, já pega até metadado junto e é uma beleza. Aí já tranquilamente já já pega tudo. É, como a gente trabalhou com muito dado é, espacial, do ponto de vista de trazer esses dados no formato certinho, pra, no qual eu vou conseguir visualizar ele com a com o mapa, tem algumas tem algumas dificuldades ali, porque eu, eu tenho que pegar um link da maneira exata, correta, vindo de um server que é uma das ferramentas mais comuns que são usadas, então não pode ser qualquer um dos links, tem que ser um link bem específico para dar certo. É, e outros que vindo do ArcGIS, o ArcGIS tem um talento para esconder os, os endpoints que são certos nos seus portais, então a dificuldade, na verdade, está nas ferramentas da qual elas vêm. Né? Você quer, Uma vez que, que você consegue achar o, o, a URL certa, ele traz com tranquilidade e, e, e entrega. É, mas tem, tem, é uma barreira e é um, é um dos grandes temas dessas capacitações para publicadores, para que eles consigam encontrar esses, essas URLs que estão escondidas... Nem sempre eles vão achar, né? então eles vão colocar o URL que vai levar no mínimo para a página do metadado é, e tudo bem. E aí vai ter que ser visualizado na página original, vai ter que se sair do portal do, do CECAM, para poder ver aquele dado. Então essa, essa é uma barreira grande. É, nesse dia que eu apresentei para o pessoal da, da CECAM Foundation, eles estavam tratando sobre melhorias para o 3.0 que vai sair em breve, né? Isso é uma das coisas que eu trouxe. Que seria seria bom se, se é, as extensões geoespaciais se tivesse um pouco mais de, de inteligência de pegar esses esses links que não são necessariamente aquele específico específicos e conseguir entender o que, que da onde está vindo, que tipo de, de dado vai ser aquele e tal. É, essas essas foram as, as principais experiências de tentar trazer de fora. Eu lembro que tinha uma extensão específica para para replicar um portal inteiro, né? A gente chegou a considerar agora me foge o nome dessa extensão, mas tem uma extensão que você coloca lá o portal secam X e aí você tem todo aquele todo aquele portal é replicado dentro do seu, né? De uma vez só. A gente não quis fazer isso, justamente porque a gente queria reduzir, assim a gente queria que fosse bem ao ponto, que fossem camadas realmente úteis, se a gente fosse replicar o portal do IBGE, por exemplo, ia ser uma quantidade é, absurda de camadas que não são todas úteis para pesquisa urbana. Então, a gente acabou não indo para para esse lado. Para puxar de outras recães, a gente costumou usar o harvest e mas é o Harvest que faz essa, né, e, e aí a gente consegue trazer, fazer essa replicação e aí vem com, com todos os metadados, mas tem essa problemática, será que a gente realmente quer essa, todas essas camadas e a gente precisa, né, nesse, nesse catálogo de... Que geralmente são o catálogo com os outros eh, dados de outros partais. Será que a gente quer mesmo tudo? É uma, é uma coisa a ser, é uma decisão que vem antes né, do uso da ferramenta. Sim, o Guilherme mencionou também essa esse horizonte de uma nova versão né, do Secan 3.0. É, talvez a Ceci até esteja mais por dentro, né? depois do curso também das discussões, sobre essa evolução do SECAM e sobre né, esse, esse processo que ele tem de desenvolvimento, de divulgar novas versões. A gente também tem demandas de pessoas que querem atualizar os seus portais. Como que é isso, Ceci, para o SECAM? É, é relativamente estável? É, as versões... É, são atualizadas com frequência, como é que funciona? É, a gente tem uma frequência de atualização, tem uma lista de e-mails que é é, é oficial do CICAM, e sempre que tem uma atualização de versão, a gente sabe previamente, recentemente tivemos uma, é, agora há poucos dias, eu acho que há uma semana, duas semanas, foi, teve uma atualização da versão 2.9 ponto é, acho que foi para ponto 8, é, se não me engano então é, as versões é, recentemente no, dizer, no ano passado a gente tinha o, duas é, versões correndo que era com a, com a Python 2 e Python 3 em dezembro é, foi descontinuada a manutenção com o Python 2, então o recomendado é que a gente faça a migração para Python 3 para aproveitar todas as atualizações de segurança, e é a, a versão que vai ficar sendo dada da manutenção até a versão é, 3, Secan 3, né? que aí a gente é, é sempre dada manutenção a duas versões, a exatamente a anterior e a corrente. E, então, a, a versão secant 3 está vindo, mas aí a gente ainda não tem uma data, né? mas está chegando. Então, essas são versões super estáveis. A documentação ela é atualizada de acordo com a, a, as novas versões. E, e é interessante, por, principalmente por questões de segurança, que a gente sempre esteja é, atualizando as nossas versões, é, mas aí a gente tem também que prestar atenção no, nas extensões que nós estamos usando, porque às vezes as extensões não dão suporte ou não são compatíveis ainda na, com a, exatamente a última versão. A atualização não é tão complexa, é, é, vai ser mais complexa essa que, é, da gente que a gente passou da Python 2 para Python 3. É uma atualização mais complexa realmente. Mas é o, o normal, como a gente está atualizando a, já o terceiro, o terceiro ponto, né, é a gente está dentro da 2.9 e está só fazendo atualizações de segurança e pequenas pequenas melhorias, que elas são super úteis. E como usuária, é, eu digo, ó, atualiza porque vem, geralmente, são coisas que facilitam o nosso dia a dia. É, e se inscrevam nas, é, nas na lista, né na lista de, de desenvolvimento, para ficar sabendo da nova atualização. Eu acho que vai aparecer o link aqui no, no chat. É interessante é, né a gente ficar por dentro de como está, e não deixar o nosso portal, principalmente porque a gente está trabalhando com, com dados abertos, e a gente sempre pensa em os dados úteis, a gente sempre está pensando, né? Úteis, atualizados, então a nossa ferramenta, ela também precisa estar tá acompanhando as demandas, né? quais são as novas demandas e as atualizações que a gente tem disponível. É bem... Como é que vocês costumam fazer, Guilherme, no, no portal Urbanas? É, então, esse, o, o portal ele foi, ele foi implementado e eu não, eu não faço parte da manutenção, né? Então, isso foi repassado para a UF em si. É, até o momento a gente não, não acho que eles tenham que isso, assim, fazer, fazer update. A gente usou a, a versão 2.9.4. É, mas uma coisa que a gente fez foi, foi fazer os, os, os pipelines de backup né? via é, cron job, tá? subir a coisa toda para um repositório remoto. É, e não, assim, acho, acho que pela, pela dificuldade que foi assim de da questão política da coisa, eu acho que é aquela, a gente está mais no, no do campo do agora não encosta que deu certo. <risos> Guilherme, quando você fala de dificuldade política, eu sei que tem várias né? mas é, por ser organizações públicas é, eu sei que tem também um atrito no uso da infraestrutura né? práticas de segurança é, quando você sai um pouco do, do, do stack, das coisas que já usam ali né? É, até coisas assim que são muitas usa muito usadas em desenvolvimento, mas que é, no setor público nem tanto, né, como Docker, é, então eu imagino que tem um atrito por aí também, né? É, é, a gente tentou usar Docker no começo, até, até publiquei um texto sobre como instalar o CK via Docker a partir de um Mac, então assim, ah? é, é, é, um, é, um mundo, é um mundo à parte. É, mas a gente teve a sorte de que o pessoal lá da UF, da, da TI, da UF já tinha um, um portal interno é, com o CECAM, então eles já conhecia. Ah, era, verdade. Eram bem mais simples, era, era repositório de, de artigos, então então essa facilidade a gente teve, a, as questões são mais sobre acesso à máquina, sobre o que pode, o que não pode, tem que passar pela VPN e coisa e tal, então para cada passo assim era um formulário para acessar a coisas e tal, então é, é mais esse ponto de vista da burocracia humana do que, do que da máquina, mas... Isso, só é. curiosidade, era em servidores locais, máquinas próprias ou, ou na nuvem? Máquinas próprias. Uhum. Que uhum. aí também sempre tem um grau a mais né, de dificuldade. Exatamente. E, e Ceci, como é que foi no, na sua experiência? É, lá também a gente fez é, a instalação em um, um órgão público, e aí teve esse... É porque geralmente, é, as, as, pelo menos lá na universidade, os sistemas eles estão em outra linguagem, tem, não são de código aberto, então tem uma outra dinâmica. É, essa cultura de, de código aberto não é tão conhecida pelas pessoas que estão dentro da TI. E aí, é, essas dificuldades que o Guilherme trouxe, ah, vamos instalar em Docker, é, teve uma certa resistência assim no começo, como fazer isso? Então, é... As pessoas realmente tiveram que estudar e a gente sensibilizar e tivemos um diálogo por um tempo aí de quais os plugins, se é, ele estava, é, ia de encontro a algumas, algumas normas de, de segurança ou de acesso àqueles servidores foi foi interessante mas chegamos no depois dessa parte de sensibilização aí fica mais mais fácil né o diálogo a a instalação de novas extensões caso necessária a estabelecer um fluxo de backup também um pipeline de backup é isso é lá na universidade é recente. A gente é, lançou o portal de dados abertos mês passado. Então, é, todos esses, é muito fresco, é muito recente, né, todas essas, essas pactuações, mas que elas vêm sendo construídas há mais de ano, aí, para esse portal e para o ar. Foi um trabalho de dois anos é, de sensibilização, de estudo, com, em conjunto com a parte de TI, é muito, é muito interessante, porque depois as pessoas também se empolgam com, com aquilo, com o um novo, né? Porque tirou um pouco da zona de conforto e também trouxe coisas novas e é, é interessante esse processo, mas ele é, é, é um pouco extenso, né? Tortuoso, né Ceci? Eu até perguntei isso porque eu sei que é muito comum e muitas das pessoas que podem estar assistindo, que vão assistir depois, cair aqui, é, podem estar se sentindo sozinhas nesse processo, né? De ah, aqui nessa instituição não vai rolar, não dá certo, mas eu acho que em todas, né? Até mesmo no setor privado, a gente está falando mais de órgãos públicos, mas a tendência, né, de ter um ambiente ali que muito fechado, com preocupação de segurança, né, acho que há, em grandes organizações costuma ser uma dificuldade, mas a persistência aí, as negociações e as articulações para isso acontecer são possíveis e há provas disso a todo momento, né. Até teve uma... Teve um, um órgão público que, que eu vi também, eu me identifiquei muito com o que o Guilherme falou, né, só foi tão difícil que... Botou para funcionar e depois é melhor não, não mexer, sabe? É, porque tem um que está instalado aí desde 2015 e nunca foi atualizado e está funcionando bem, né? O que prova também que, que o portal é estável, né? A solução, o software é estável, é, mas é muito interessante atualizar, é importante, não só por segurança, né, mas também para usufruir das novas funcionalidades que são feitas aí o tempo todo pela comunidade. Verdade, e eu acho que agrega a esse desafio é, de instalação é o tamanho das equipes de implementação, que costumam ser equipes, né, a gente é, em órgãos públicos a gente não tem assim uma, uma quantidade farta né? de, de pessoas e aí a gente está falando sobre transparência de dados que já é um nicho em qualquer lugar inclusive dentro de um organismo público de um órgão público e aí é, a gente se sente às vezes mesmo sozinhas e mas é é interessante a gente conversar com outras instituições que já têm os seus portais, entrar em contato. É, lá, uma instituição que é, eu entrei em contato algumas vezes foi a UFRN, porque era uma universidade federal da minha região do Brasil, né, Nordeste, e que tinha já um portal muito bem estabelecido e trabalhava com um tipo de dado que nós também iríamos é, trabalhar inicialmente. Então, esse, essa troca, né, esse contato com outras instituições que já tem o seu portal ou que está nesse processo de implantação do portal, é, é bem interessante para que a gente Caminho de forma mais é, assertiva, assim, é, porque quando a gente está só também é, pode ser mais tortuoso esse caminho, né? Essa, essa troca é bem importante. Falando em troca de experiências, Ceci, assim, você é uma pessoa que está muito presente na comunidade, né? E é, imagino aí que tenha também nos primeiros passos. É, a, o fato de você escrever documentação, tutoriais, tenha te ajudado também né, a, a se aprofundar nisso. Queria que você falasse um pouco para quem está começando é, nesse, a trabalhar com o Secan especificamente, como que ela pode se integrar com a comunidade que existe e que a gente está também tentando fortalecer aqui no país. Aqui no Brasil, a gente tem o Secan em português, que é um grupo lá no Telegram, é um grupo aberto. E, e aí lá a gente conversa é, bastante, troca é, dúvidas sobre SECAM, mas a gente também tem uma comunidade de dados abertos, dados abertos BR, que a gente também ali está conversando é, de tem, do tema que não é tão específico quanto o uso da ferramenta, mas é algo que é, nos ajuda bastante nessa implantação de serviço. Né? É, a, pra, sobre a ferramenta em si, a gente tem o suporte do, de uma comunidade que é o oficial, que é o Ginter, que aí está em inglês, é o Ginter, eu acho que é o nome, essa é a plataforma, ela está em inglês, tem também outras pode é, conversar pelo repositório do, oficial do Secam, que está é, no GitHub, é Secam, a organização, e o repositório é Secam também. Tem é, a discussão, e, que também é feita em inglês, tem as issues, mas aqui no Brasil a gente tem é, tanto a, o Secam em português, quanto dados abertos, enquanto a gente tem também a rede de embaixadoras para a inovação cívica, que a gente está também trocando, é, conversando sobre é, transparência e sobre inovação, conhecimento aberto. E aqui as turmas do, do curso também tem sido muito interessante essa interação. Porque, é, como eu estava falando, é, não é só a área de TI que não é muito afim a, a comunidades é, e sistema, de, da comunidade e a cultura de código aberto. Mas todas nós servidoras públicas, às vezes, estamos muito dentro da nossa própria organização e nosso órgão e não dialoga tanto. E aí, é, o curso do SECAM foi uma das coisas muito interessantes, é que essas pessoas com interesses em comuns e também realidades e contextos muito semelhantes de organizações públicas, puderam é, se encontrar e começar esse, esse diálogo. Então, a gente teve esse canal de comunicação e troca iniciado a, a partir do curso e que transbordou para essas outras comunidades é, que é secar em português e dados abertos, A gente segue o diálogo lá e fortalecendo uns as outras e também o tema, né? E... Uhum. É, ali chegam dúvidas desde... Estou começando agora, como é que eu faço para instalar? E aí sempre alguém passa uma documentação, né? Até coisas mais específicas, né? Está dando um erro aqui nessa, nessa extensão, enfim... É... Uma dica é para essa interação é a comunidade mesmo secan em português, que já está com mais de 150 pessoas, né? Não tenho o um número agora. Não é muita gente, mas se você pensar na quantidade de, de pessoas ali que têm os seus portais, né? E que representam aí uma boa parte dos é. portais que a gente tem de dados abertos, é, enfim, está bem concentrado ali, né? É, é, e aí, e... diga, diga. E é muito interessante que para interagir a gente precisa falar, então perguntar, não ter medo de perguntar, uhum. né? Às vezes não, a gente fica, ah, mas será essa pergunta, como tu trouxe, é perguntar desde como faz a instalação, onde é que eu encontro a documentação disso aqui? É super importante a gente estar e dialogar. E aí não precisa ser uma super expert em, em algo em algo para conseguir contestar, responder aquela dúvida, você só precisa saber respondê-la, ó, oh, já passei por isso e eu resolvi desse jeito. Não, não precisa ser o melhor jeito super elaborado e complexo, muito pelo contrário, né, a gente essa troca ela vem dessas pequenas experiências mesmo que tem, que a gente tem cotidianamente, e vai construindo e vai colaborando. O link da comunidade eu coloquei aqui no, no chat do YouTube. Legal. E Guilherme, você tem alguma dica também para quem está iniciando aí no mundo do SECAM? Yeah, eu ia dizer que eu encontrei muito tutorial bom na internet e eu sempre faço o shout-out para o Augusto Hermann que colocou, ele é do, né, fez o dados é, gov, e escreveu muita coisa muito, muito útil. É, para começar, eu diria os tutoriais que o Augusto publicou são muito, muito bons, eu usei bastante. É, tentei devolver algo para o mundo com esse tutorial do Docker é, no Mac, para os coitados como eu, e... mas é isso, a comunidade é muito boa, eu, eu acabei, eu usei essas comunidades é, que vocês estão falando, mas também o, o pessoal do Base dos Dados, que também usa a CK, eles também foram muito, muito solícitos e me ajudaram bastante também. Então, eles têm uma, uma implementação bastante customizada, com, né, com várias pequenas... Diferenças, mas também fizeram tudo em código aberto e tá? tal, eles são também muita gente boa. Então é um campo uhum. com bastante ajuda por aí. Sim, Augusto, que é integrante da Open Knowledge e também é um dos administradores desse grupo de dados abertos que a Ana Cecília falou, que é gigantesco, né? Tem mais de 4 mil pessoas ali. É interessante, é, Guilherme, tu falou de que escreveu, que encontrou um super desafio, solucionou e escreveu. É bem importante essa a gente deixar registrado, assim como porque a, a documentação do Secam a gente ainda está todo em inglês, a gente está trabalhando na tradução. Né? A escola de dados, a openology, a escola de dados, a gente está trabalhando com isso, com essa tradução para português. Mas esses tutoriais que a gente acaba escrevendo são bem importantes para contribuir com essas outras pessoas que vão passar pelos mesmos problemas que a gente. Né? E aí, aí a gente encurta esse tempo. Né? Não somos mais pessoas sozinhas atrás da mesma solução, né? Isso é, é, é super importante, né? os tutoriais que eu ocasionalmente escrevo é, para eu também lembrar daqui a algum tempo, quando eu for precisar fazer de novo e agora, vou começar a reinventar a roda? Não. E aí, do mesmo jeito que não quero reinventar a roda para mim mesma, também não precisa, contribuir para que outras pessoas não precisem também. Isso é bem importante. Bom, isso tem a ver também com o fato de que o SECAM é um software livre, né? e geralmente o, o software livre que é muito usado ele tem uma comunidade aí por trás. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual que é a vantagem de ser software livre, né? por que, que isso é ou não é um benefício no caso do SECAM? Eu acho que no... No, no caso do Secan é, é muito bom porque permite que a, a ferramenta possa evoluir para onde as pessoas mais mais querem né? não fica é, refém a, a um só dono que vai decidir né, com, o que que eles querem vender em seguida tá então tem essa a, a comunidade tem muita voz em para onde para onde vai né? então o código livre tem tem essa grande vantagem e a grande vantagem de que qualquer um pode é fazer essas, é, fa fazer proposições de melhora, né, e, e no caso do SECAM acontece bastante, tem bastante cont é, contribuições é, de coisas bem específicas, né, não fica só aquela única equipe em cima da, da ferramenta, então, desse ponto de vista é muito bom e nos dá a liberdade também de conseguir falar diretamente, né, eu, eu falei com o pessoal da, da SECAM Foundation há um mês atrás e eles estavam eles querendo muito saber, assim, Aí, aí, como é que foi esse pensa? O que que você gostaria que eu tivesse de diferente? Eles assim, estão muito abertos a, a escutar, então a gente tem bastante voz para para que seja como a gente quer que seja, né? Então tem essa super vantagem e, e, a, e a comunidade também é super grande, né? A comunidade restrita, não, não, ninguém tem que pagar para para estar usando. Então, desses pontos de vista é, é sua vantagem. É. E é interessante também porque o, ele resolve, o SECAM resolve um problema, né? que é sobre transparência ativa de dados, e aí essa discussão é levar, é, ser um sistema de código aberto, proporciona que ele evalua junto com a discussão que a sociedade e a comunidade é, que trabalha nesse nesse tema, ainda que não sejam pessoas desenvolvedoras, né? Comunidade de forma mais ampla, é, que a ferramenta consiga evoluir neste mesmo sentido, não seja uma solução dada por alguém e que aí ela a, a discussão vai precisar se adaptar ali para. Não é isso, é, é exatamente o aquela ferramenta ela, a ferramenta de código aberto está exatamente solucionando aquele problema que a comunidade de transparência está discutindo e a discussão ela evolui e é permanente né então e além disso é como a, é superativa a comunidade como a gente tem uma comunidade grande porque a gente tem muita gente usando é desenvolvimento de ferramentas né de então não precisa que é, eu vou precisar desenvolver algo que vai solucionar esse meu problema aqui né? Posso reutilizar uma extensão é, que já foi é, desenvolvida por, por alguém por outro portal é, E aí isso é muito faz com que a gente tenha uma quantidade de, de ferramentas desenvolvidas, né, e de funcionalidades é, que podem ser agregadas ao, ao SECAM, é muito, muito interessante. Sim, e além dessas que vocês falaram, né, do ponto de vista da, da pessoa gestora, de quem está gerindo uma organização, tem uma vantagem muito prática, que é você não precisa fazer uma licitação para comprar o software, né? Tudo bem que isso traz também outras questões, que eu acho que a gente ainda precisa evoluir no setor público, que é como é, já, se você não tiver uma capacidade instalada própria para fazer a instalação e manutenção, como que você contrata o um serviço para lidar com esse software livre? né? Mas de cara você já não tem uma licença para pagar né, e para ficar renovando, você não tem essa modelagem de uma licitação, você simplesmente adota. É, e a gente tem até legislação no país dando preferência a software livre, né? apesar de que isso não está bem ainda é, difundido né, nas organizações, a gente tem respaldo para usar é, eu acho que a gente ainda precisa evoluir nisso de que não só a Open Knowledge, por exemplo, sendo uma organização ela começou a fazer esse tipo de serviço, de prestar é, mas qualquer pessoa né, qualquer empresa, qualquer pequena empresa cooperativa de software livre pode se apropriar né, do conhecimento dessa ferramenta e prestar serviço também nesse ecossistema. Né? O Guilherme também falou que tem uma consultoria, né? Eu tenho uma consultoria justamente porque eu já trabalhei para uma grande empresa justamente vende é, software e agrega serviço a ela e eu conheci talvez de perto demais as engrenagens da, da venda de software proprietário, é, via licitação é uma coisa que me dá um pouco de embrulho um pouco e então então sim, é, hoje hoje assim quase que exclusivamente trabalho só com software livre esse foi um desses casos e e acho que as, as vantagens são são são muitas do, do nosso ponto de vista do ponto de vista da, da máquina pública também e assim não não tem nenhuma intenção de voltar atrás Tem é uma questão também de soberania tecnológica né de você ter a liberdade de ficar, tá, eventualmente de solução se aparecer uma solução melhor mas de ter domínio sobre aquele código né de poder alterar, de, de entender né, a auditabilidade também, do que, que aquele software está fazendo, e o setor privado, assim, os, os softwares proprietários, muitas vezes eles já operam nessa lógica de que é, precisa customizar, né, esses grandes ERPs, essas, essas soluções que elas não tem como ser de prateleira uma coisa pronta, né? você precisa customizar, e aí a customização custa super caro, depois tem a licença, a instalação, então acho que de partida talvez a curva de aprendizado seja necessária, mas o um investimento é, depois, né, o retorno para a própria organização, é, a economia, enfim, as vantagens para a sociedade acabam sendo maiores, acho que no, no caso do setor público é muito... Acho que existindo o SECAM, falando sinceramente, aqui eu estou falando como gestora pública, né? Não no chapéu da Open Knowledge, porque eles vão, vão dizer que eu estou puxando sardinha, né? Para a solução, é, para o SECAM. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil justificar a contratação de um software proprietário tendo esta, este cinturão de, de utilidades que é o SECAM, né? Difícil é. justificar. É difícil demais justificar. Quando eu estava é, buscando uma, uma ferramenta para construir o portal de dados abertos, então fiz algumas comparações. E realmente, a gente é, pensando no, nos padrões internacionais que a gente adota para publicação de dados na web, o SECAM, que é uma ferramenta sem custo, com a comunidade ativa e uma quantidade de, de funcionalidades e de possibilidades de customização enorme, é, ele se mostra uma ferramenta ótima, ideal, assim, não tem eu não tenho não teria como justificar uma compra de, de uma de um outro sistema para é, instanciar, para criar o um portal de dados abertos na instituição, tendo em vista que a minha instituição tem uma capacidade de manutenção dele. Mas é, ainda que não, que não tivesse essas outras consultorias ou empresas que possam dar manutenção, ainda assim seria um custo bem menor do que comprar uma solução, uma solução proprietária. Então, isso foi um estudo e tem algumas teses, de, teses na área de informática que fazem essa comparação entre alguns sistemas de gerenciamento de dados na web. É, a comparação com os padrões, vantagens e desvantagens de adoção de cada uma. É, é bem interessante. Vocês chegaram, Guilherme, a fazer algum, algum tipo de análise, de comparação antes de implementar? É, Você tem, já disse antes, que já tinha lá, né? isso era uma vantagem tinha, também. É, já tinha lá, mas uh, tinha uma grande expectativa de que fosse-se usar é, o ArcGIS, que está muito conhecido agora, a prefeitura do Rio de Janeiro está usando ArcGIS já também, então tem eles, eles ganharam uma grande fatia de mercado, cada vez maior, é, e, e quando não é ArcGIS é o GeoServer, que é uma solução bastante mais voltada ao público geoespacial, mas que ambas são são bastante pesadas então foi um, a gente a gente quis bancar essa escolha de, de ir pelo simples ir pelo customizável e, e deu bastante certo o pessoal ficou bastante bastante satisfeito com, com, o, com o que o CK tem para tem para oferecer e que cabia no que eles tinham para oferecer também da da parte deles então é... Até o momento assim eu acho que foi um, um bom casamento acho que acho que é uma escolha bastante racional ir, ir pelo ir pelo secan mesmo do ponto de vista do, do geoespacial que tem as ferramentas do seu próprio mundo né que não são não são quaisquer metadados é, para mim foi foi surpreendente que eu conheci alguns portais do secan já e tal mas Sempre via como, ah, se eu quiser fazer algo bem simples eu vou por aí e tá? tal, mas né? não, realmente deu para fazer tudo o que se queria dentro do Secam e, e fiquei bastante feliz de saber, porque agora posso levantar a bandeira à vontade. Sim, e a gente, eu especialmente é, achei interessante esse caso de vocês, porque ele é uma aplicação mais avançada, uma aplicação mais customizada, né, que se preocupa com a apresentação ali, porque eu já vi de tudo também, não julgo as organizações que simplesmente instalam e só mudam o logo ali, porque a gente sempre parte do, da premissa de que o importante é você começar, né, publicar as bases de dados no formato mais simples possível, né, é, e incrementando, aprimorando então acho que também tem opção para as organizações que não vão ter essa, essa capacidade no momento de customizar, né? é, mesmo essa pré-visualização, já vi portais que nem habilitaram, é, então acho que, acho que tem essa, essa vantagem também de ter uma versão básica ali que você, se você não quiser fazer muita coisa, você pode simplesmente subi-la, né. Sim, a partir do, da interface de administração do Secam você consegue fazer pequenas customizações, trocar cor, trocar logo. É, tem três é, visualizações, três desenhos é, de tela inicial já pré-disponível, que é possível fazer esses pequenos ajustes para não, não ser o azulzão, de instalação, e que a partir daí o portal é completamente funcional. Você subir um Docker, você já tem o um portal de dados abertos, rodando funcional, com os metadados obrigatórios. Não precisa fazer a, a edição da, do formulário para a catalogação desses conjuntos de dados. E, então, se você quiser habilitar uma, a pré-visualização e o consumo através da API, essa extensão já é nativa, você só precisa a habilitar, e, e para habilitar é super simples é, um, é botar numa linha, numa, numa variável de ambiente, é, já tem a documentação, já a, a documentação do SECAM é, padrão já lhe encaminha para essa habilitação, então não tem um, um gasto enorme de energia para você instanciar a versão padrão básica. Mas se você quiser é, desenvolver um plugin para customizar o tema e deixar com a cara da identidade visual do, da sua instituição, aí é outra coisa, é, uma, é opcional, sabe? Para você ter um portal de dados abertos, só o Secam, o instalação do Secam e através do docker, que é, um, é super fácil a instalação, você não precisa fazer a instalação pedacinho por pedacinho do servidor de banco, não precisa. Com o docker ele já está tudo encapsulado, é só rodar e construir a imagem e você tem o, o portal, então é, essa é muito, é uma ferramenta que é muito robusta e super flexível e de simples instalação na, na versão é, básica e que já ah. atende, nossa, muito... Sim já resolve muitos problemas, né, porque eu acho que o principal gargalo que a gente tem hoje na política de transparência ativa do Brasil é que tem um descolamento ali entre uh, os portais de transparência, que servem mais para consultar, sei lá, consulta salário de servidor, consulta alguma coisa de despesa, mas que você não consegue fazer nada com aqueles dados, né? Você não tem a base de dados ali para baixar, é, você não tem o histórico, né, a série histórica para você baixar, e, e ela tem uma função também, né? O portal transparência é importante para você poder, um usuário que não vai mexer com a base de dados, mas acho que ainda falta integrar essas coisas, e o, o, é muito difícil você ficar criando gambiarras para publicar dados nesses portais de conteúdo, né, é, é muito melhor você já ter uma solução que é para isso que você vai subir o arquivo ali, tem os metadados, enfim, então é só você instalar isso já resolve, depois tem que conectar, né, mandar o portal de transparência para lá, né. aí é, é é interessante que a gente, na nossa legislação brasileira, estabelece alguns requisitos, né? No decreto 8666, é, de, de 2016, que é o que traz o plano de dados abertos das instituições federais, é, traz alguns requisitos para o portal e a versão básica do SECAN já atende a todos eles. E aí é super importante, e essas gambiarras não atendem. Eu passei usando, um, passei algum tempo usando uma delas, que a gente precisou nesse processo de escolha de ferramentas e tal. A gente fez uma gambiarra porque precisava atender a auditoria externa. Então, é, essas gambiarras, elas costumam não atender. Atende parcialmente, mas é um parcial, assim, uhum. tão restrito que é muito mais simples a gente é, já começar adotando essa ferramenta sabe de o Secão ferramenta de código aberta gratuita é, e que é, tem uma documentação extensa legal pessoal a gente está chegando ao fim aqui deu para ter um ótimo panorama dos desafios das possibilidades de usar o SECAM como uma plataforma de publicação de dados, é, vou passar para vocês falarem aí rapidamente algumas palavras finais, se vocês pudessem dar um conselho aí para as pessoas que estão começando, que querem implementar, ou alguma coisa que, olha, se eu fosse você, faria isso, ou eu aprendi que é melhor fazer isso, o que, que vocês escolheriam falar agora para quem está nos assistindo? Ai, eu, se eu tivesse, no começo, ouvido o conselho, <risos> ouvido este conselho facilitaria muito minha vida. <risos> é, é, primeiro, é, escolha, comece com o simples, né? não precisa construir algo super complexo, comece com o simples. E é, abre dados de processos que já estão automatizados. É, é, então, começar mesmo com o que é o mais simples que eu consigo fazer aqui. É só instanciar o CECAM na, na versão padrão, com o layout padrão. Então, faça, comece assim, e também conversando com a comunidade, né? para que é, encontrar pessoas que estão no mesmo... Ou no mesmo... É, momento né de, de instalação é, do serviço na instituição, e também ter esse não tá não sentir tão só. né Então, começar simples e, e dialogar com a comunidade, isso aí é. Eu acho que são ótimas recomendações, eu, eu, eu daria elas para mim mesmo também, se eu estivesse no começo hoje. Eu também, eu acho, que eu acho que a questão de mapear bem o, o, o requisito é super importante, eu acho que teve várias coisas que foram surgindo. Claro, a gente não conhecia tão, tão a fundo o secante, foi descobrindo algumas coisas ao longo do processo que geraram perguntas que tiveram que ser respondidas, então foi uma coisa pouco de, de vai e vem. Mas é, teria sido útil saber, é, desde o começo, como seriam essas regras de comunicação, quem pode, quem não pode, etc. Eu acho que uma coisa bem específica que eu teria feito diferente, eu acho que eu teria instanciado uma máquina virtual para brincar um pouco antes. Eu fiquei, a gente ficou bastante preso na, no local host e, e depois na máquina do, da universidade e se perdeu um pouco de tempo nisso. Eu acho que uns testes com, sei tem um mês de graça da, a, da Azuri, tudo certo, dá para colocar tudo ali e fazer brincar um pouco, acho que eu teria feito isso hoje. Isso é uma boa dica, né, porque também reduz um pouco a fricção ali do, da disputa pelo, pelo, pela infraestrutura, né, e dá para experimentar, e depois, claro, na prática a implementação nesse ambiente vai, ser, vai ter os seus percalços, mas pelo menos você já está mais experimentado na ferramenta, né. Muito bom, pessoal, a gente vai depois empacotar essas dicas também, porque para facilitar né o pessoal não, assi não precisar assistir o webinar de uma hora e meia para ter essas pílulas valiosas de, de informação, depois a gente dá um jeito de, de simplificar. Mas olha, muito obrigada, uma boa noite para vocês, obrigada por terem compartilhado as experiências, a gente se encontra, né, vocês e, e o pessoal que está assistindo nas comunidades, né, que a gente mencionou, a de dados abertos, a do SECAM em português, para seguir trocando né, experiências. No site da Escola de Dados vai ter lá também a publicação, é, o publicadores de dados, né, e, e as notícias sobre novos cursos. A gente está muito próximo também da nossa conferência de jornalismo de dados e métodos digitais, em que a gente sempre tem uma trilha ali especial só de ferramentas e de discussões para publicadores de dados. A gente já, inclusive, falou sobre o Secan, uma das edições ali, trouxe é, o pessoal lá da, da fundação para falar. Então, fiquem atentos aí às, às redes e ao site da, da Escola de Dados. Uma boa noite, Guilherme e Ceci, foi um prazer conversar com vocês. Prazer é ah, o prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.